que assim como o exercício da remada, trabalha a nossa musculatura dorsal, nossa musculatura das costas, mais especificamente nesse caso, a parte lateral dela, ou o que a gente chama de asa, ok? Dentro da funcionalidade da vida diária, a gente pode elencar o fortalecimento dessa musculatura como importante para diversas atividades, principalmente as que necessitam que a gente se agarre em alguma coisa, ou continue preso a alguma coisa, ou algum objeto que esteja acima da gente, escalar, subir um muro, entre outras atividades. Na vida desportiva, podemos elencar o fortalecimento dessa musculatura como muito importante para diversas modalidades também, principalmente as modalidades da ginástica olímpica, em especial a barra e a argola. Um exercício equivalente que a gente pode encontrar para o puxador seria basicamente qualquer tipo de barra a qual nos levantássemos, assim como no exercício da remada, tá? No caso aí a única variação que a gente teria seria de uma pequena angulação do nosso corpo em relação à barra, né? Do nosso tronco em relação à barra. Quando a gente deixa nosso tronco